Então gente, vamos então fazer aqui. Ah, o pessoal está pedindo, né, para mim ensinar, dar uma pincelada de como que faz para diminuir, para colocar o, o pijama no tamanho, né, dos dos clientes. Então gente, vamos por base, né? Tamanho 3, 29 de pescoço, barriga, ah, 45, comprimento 28. Ah, meu cachorro não tem 28, tem 26. Aí, você vai subir aqui, ó. Você vai subir 26, é 2. Você vai subir dois aqui, sobe dois aqui, você tem que subir dois aqui. Tá? E daí você vai ter que fazer o traçado. O mesmo traçado que tá aqui, você vai ter que fazer. Subiu dois aqui, você vai ter que subir dois aqui e subir dois aqui. Sobe dois aqui, sobe dois aqui. Tá? Mesma coisa aqui, dois aqui. Dois aqui, pronto, você já tem um comprimento, ok? Ah, mas é na barriga, ah, o meu cachorro não tem 45, tem 40 5 diferenças você vai dividir por 2, dá 2,5 2,5 dividido por 2, porque aqui é 2 molde vai dar 1,25 um 1,25 um você vem e entra pra cá, 1,25 um pra cá, pronto Você mexeu com o teu pescoço e com a, a tua cava fazendo isso Tá? Mexendo com a tua cava, você tem que vir aqui e entrar 1,25 aqui, que é das costas, e 1,25 aqui, que é da frente. Pronto. Tu tá com a manga e com o pijama no tamanho da barriga, no comprimento. Ah, mas a, a, o pescoço é maior, não é 29? É, é menos. Aí você vem aqui e diminui o pescoço aqui, ó. Tá? No ombro. Você entra pra cá e diminui o tanto do pescoço que tem que diminuir aqui. Tá? Lembrando, lembrando que aqui são um, são a metade do molde, né? Estamos com dois moldes. 29, vai com o pescoço do teu cliente é 25. Aí você vai, vai somar, né? Vai dividir, aliás. Você vai dividir por dois e depois dividir por dois de novo. E vai diminuir aqui, ok? Então, é isso que vocês têm que fazer, tá? Pra colocar, diminuir o pijama. Tá? aumentar mesma coisa ah, o meu cachorro ele é mais comprido do que 28 ele tem 30 então você vai vir aqui e vai descer 2 vai vir pra cá desce 2 vai vir pra cá desce 2 desce 2 aqui e desce 2 aqui desce 2 aqui e 2 aqui ok? Ah mas o meu cachorro tem a barriga é maior ele é mais gordo ele não tem 45 ele tem 50 mesma coisa. Você vai aqui, nós não estamos trabalhando no comprimento sempre é o, o, o, a numeração inteira. Não sei se vocês repararam, no comprimento é inteiro, né? Mas quando vai para a barriga, para a manga, para o degote. Nós estamos trabalhando com a metade do molde Nós estamos trabalhando com o comprimento inteiro E a metade do molde quando é barriga, tá bom? Então, a barriga, ah, 45 não é 45, é 50 5, então, 5 dividido por 2, 2,50 2,50 dividido por 2, 1,25 Então, aqui vocês aumentam 1,25 aqui, 1,25 aqui 1,25 aqui, 1,25 aqui Pronto, é isso que tem que fazer Ok? Degote é a mesma coisa. Não é 29, é, é, é 32. Aí, vocês dividem o que... Ali, 30, 29, 30 32. Divide esse 2 por 2. Vai dar 1. Divide esse 1 por 2. Vai dar meio. Então, vocês aumentam meio aqui e aumentam meio aqui. Fazendo isso, vocês já aumentam o degote. Tá bom? É isso que tem que fazer. Ok? Pra diminuir para aumentar espero ter ajudado gente como eu disse a gente não ensina a graduar a gente não ensina a modelar o que eu trago aqui são dicas tá aí lógico que para ensinar com fita métrica com tudo certinho réguas de alfaiate réguas específicas tem todo um macete todo um jeito para ensinar e é por isso que eu não ensino ninguém a graduar nem a modelar porque a minha modelagem ela é toda digital Tá? se o cliente vem para mim e diz cheira, meu cachorro é do tamanho tal tamanho tal, tamanho tal eu quero um molde ah, sob medida eu venho no meu programa eu jogo as medidas ali né tem um molde pronto se eu tenho um molde pronto eu jogo as medidas ali e um, o programa faz já nas medidas certinho eu só confiro, tá legal não, o pescoço ficou maior então eu vou lá e diminuo o pescoço a barriga não, não ficou legal né? Então, eu faço isso tudo digital, por isso eu não ensino nem, nem graduar e nem modelar, ok? Então, o que eu trago pra vocês são dicas, tá bom, gente? Beijinhos, espero ter ajudado. Beijos!